Loja, yeah. rico, yeah, yeah. O teu pai é gay, eu sei que, que ele é, é homossexual. Eu não tenho nada contra isso, eu só sei que ele tem, tem grande, a piso. Yeah. Yeah. Uh. grande piso e ganha piso, na pisada do serviço. Uh. Sei que não gostas de mim, mas não faz mal. Pessoas, eu sou capataz Mano eu sou famoso Eu tô no cartaz Estou a dar gás Ficaste para trás Que viste a vista minha cara é puro. Eu me para trás Pra boas porra a ganda truque. Come ananás Ministério um Focal Rico Lodge, yeah. Rico Lodge, yeah, yeah, yeah.